A minha paixão é trabalhar com enfermidades emergentes, como epidemias, tentar eh, trabalhar de um ponto de vista de saúde pública, mas também da divulgação científica. E eu acho que eventos como o, o Science Slam, de URAXES, são fundamentais para promover e eh, incentivar a disseminação científica dentro do mundo dos pesquisadores do mundo acadêmico. Ela precisa ser transmitida para a população uma, de uma maneira atraente, e aí eu acho que na hora que se faz a, a divulgação científica é quando você pode atrair né, jovens que ainda estão na, no ensino básico, no ensino médio, no, e principalmente no nosso país, que dependemos tantos, ainda temos cinco, seis vezes menos cientistas. É, é, comparados com os países da Europa, dos Estados Unidos do Então, eu acho excelente, parabéns a todos e nós estamos muito orgulhosos nessa pesquisa de apoiar uh, todas essas edições do horário. A minha pesquisa se trata do estudo das proteínas de secreção de insulina no começo do diabetes. Acredito que a importância do evento é justamente facilitar e promover a facilidade de comunicação dos cientistas com a população que é o maior financiador de todo esse projeto, de toda essa pesquisa, de toda essa produção de conhecimento. Então, nada mais justo do que você ensinar e incentivar os cientistas a aprenderem a comunicar isso da melhor forma possível. Eu trabalho com polinização por morcegos. Eu estudo como esses animais, na verdade como essas flores, e interage com esses animais e como isso ocorre em nível de população trazer isso aqui para um evento como esse é uma oportunidade muito legal de mostrar a preocupação que a gente pode ter com a biodiversidade um evento como esse que dá oportunidade para pesquisadores como eu como meus colegas terem contato com o exterior com outros pesquisadores sobretudo com a comunicação científica traz traz uma outra perspectiva, porque a gente fica muito estancado no mato, no laboratório. Então eu estou muito feliz com isso. É, eu acredito muito que o Euráx, ele vai faz fazer uma diferença na minha percepção de ciência e, e sobretudo no contexto que o país está atualmente. Porque eu acredito que ser pesquisador é um ato político, você está é, andando com o conhecimento. Conhecimento e informação é que faz a gente conseguir se defender de de problemas que a nossa sociedade possa ter. É a primeira vez que eu estou participando desse evento e foi a escolha é, do candidato vitorioso desse concurso que a EuracSeries faz todo ano para é, estimular que os nossos jovens, os nossos estudantes de pós-graduação consigam transformar em músicas, em danças, em performances, em teatro, é, pequenos vídeos, exatamente é o que eles fazem de uma forma muito fácil e simples para que o brasileiro entenda o que a gente faz e que apoie o que a gente faz, porque isso certamente vai reverberar em Brasil. E eu saio daqui assim simplesmente maravilhada, é assim, foi, um, foi uma noite, está sendo uma noite fantástica de ver a potencialidade dos nossos jovens em comunicar é, os seus trabalhos em cinco minutos para um público leigo Pesquiso a cidade de Itaguaí na segunda metade do século XIX, questões voltadas para a estrutura agrária, também a crise que a cidade passou. Na verdade, a minha tese é discutir a dimensão dessa crise. e Eu trabalho também com o início do século XX, e aí eu já entro em questões voltadas para o pós-abolição. Estou muito feliz de ser um dos finalistas aqui nesse evento. Na verdade, eu tento já juntar a história com teatro, né, pensando como é que isso funcionaria na academia e pensando em história e teatro nas escolas. Então, acho que ter um evento que de alguma forma pro proporciona essa possibilidade de eu já poder trazer um pouco do que eu já tento fazer é, é muito importante. O projeto, então, é sobre o estudo de novas substâncias para tratar o AVC. E eu acho essa iniciativa ótima, porque a gente, às vezes, não consegue expressar em palavras simples o que a gente faz no nosso projeto. A gente está tão acostumado com os jargões né, científicos. Então, eu achei ótima essa oportunidade de expressar a criatividade e a liberdade para explicar o que eu faço no laboratório, para que todo mundo consiga entender, porque, afinal de contas, a gente estuda para a sociedade. Então, é importante eles entenderem o que a gente faz para valorizar, inclusive, o cientista e nos ajudar nas nossas causas, nos nossos financiamentos, para que isso continue, para que isso seja revertido cada vez mais para eles.